Fala, fala, galerinha! É isso só. Eu sou o e esse é mais um Elefante Literário com as nossas manias literárias. Todo mundo tem, né, costumes e manias. Tem, tem nós Na hora de fazer as coisas e principalmente de ler. Assim, é, estranhas leita, ou não, e enfim. uma mania que eu tenho não é muito... Na verdade as minhas manias elas não são muito estranhas não, eu acho. Uhum, não é. saberemos, não, né, ou saberemos. Mas eu tenho mania principalmente de ler sempre vários livros ao mesmo tempo. Geralmente são três, e geralmente são livros bem diferentes entre si. Vários eu, eu pensei, é ah, tipo, duas leituras. <risos> então, geralmente são dez. Não, não, calma. Também é tipo três ou quatro, mas geralmente são três, e livros de. Era, né? Mas eu gosto de, de, de diferentes, eu chamei por isso, porque eu tô numa vibe hoje. Aí eu, ah, quero um negócio mais assim, ah, mais tá levinho. Bom. Aí tipo, amanhã eu acordo e, ai ah, não, hoje eu quero um negócio mais, mais pesado, mais sério, aí eu vou pra outro. E assim hum. vai. Tem umas vezes que dá um meio errado isso, porque acaba que se você engatar em um, aí acaba atrasando os outros. Foi bastante. Entendi. Uma mania que eu tenho com relação à leitura é que toda vez que eu tô lendo, se alguém me chamar, vai esperar. Porque eu não posso parar no meio de uma frase, nem no meio de um parágrafo. Eu tenho que esperar acabar ou o capítulo, ou às vezes dentro do mesmo capítulo, tipo, acaba um parágrafo tem um espacinho em branco, Sim. aí começa outro, sabe? Então assim, três pontinhas. Então eu é um espaço aí tenho... Pra definir, tipo, o pensamento, não sei, o alguém do pensamento. Eu tenho que parar em uma dessas partes, senão eu não, não, não rendo. E aí eu só fecho o livro e vou, porque aí eu consigo. Decorar na minha mente, né? Onde é, eu parei. A cor, a cor não, memória, não gosto de usar muito marcador sempre. A cor da memória para não ver é meio complicado. Né? É bom é, é que eu exercito, é por isso que eu sempre volto um pouco. Você falou em marcador, é interessante que. eu, Gente, eu, talvez seja um pouco polêmico como eu vou falar agora, mas eu não entendo a hype do marcador, desculpa, mas eu não consigo. Eu não consigo, tipo assim, tem gente que tem um, um marcador por livro. Não sei o que, é um marcador. Eu não consigo entender isso. Sou uma coisa. Eu sou uma pessoa. Sou uma, coisa. Sou uma pessoa bem objetiva. Geralmente eu uso um marcador, geralmente é o um marcador da gente mesmo. Aquelas bem. É Egocêntrica. <risos> <bem risos> Mas é porque eu, não, eu simplesmente sempre não ligo. É só porque a gente tem muitos marcadores, então eu só pego o marcador da gente, marco e acabou. Não tenho mania de marcar com tipo nota fiscal, não sei o que de bananeira. É, o povo marca eu não costumo, mas é marcador, só que geralmente é só um marcador e pronto. Eu tenho, tenho vários marcadores, mas geralmente eu dou isso não sei o que, porque... Não consigo entender é, não essa, essa coisa, o povo ama, chega, não, não, não tem essa vibe. Uma coisa que me ajuda nessa questão de marcar as páginas é ler no Kindle. Mas a mania não é ler no Kindle. A mania é pegar um livro físico, eu vou escolher o livro e vou cascaviar a internet inteira pra achar esse livro em versão digital. Porque eu leio um capítulo no físico, um capítulo digital. Um capítulo no físico, um capítulo no digital. Ah, eu faço isso. Ou então, tipo, em casa eu leio no físico, aí eu pra rua. Eu sempre faço isso. Sempre que dá, né? Eu fico alternando a leitura entre físico e digital porque eu não canso. Eu acho que eu canso quando eu leio só num, num canto, por exemplo, só no, no físico. Aí eu fico nessa, né? Vai pra cá, pra cá, dá certo. A minha terceira mania é um pouco mais subjetiva, né, eu vim mais pra esse lado, mas é uma coisa que eu acho curiosa. É que eu sempre ignoro as características e as definições que são trazidas no livro. Por exemplo, a fulaninha tem cabelos loiros e é branca e não sei o quê. Por eu aí? acho que o meu cérebro ele cancela essas informações e eu sempre imagino as mesmas pessoas. Geralmente. Eu não consigo ver muito o rosto, na verdade. Geralmente é uma menininha. Inclusive, eu acho que a menina parece comigo, porque ela é magra, cabelo curto, né? Começou tipo. eu, tô aqui, ó, dentro da história. E aí é isso. Cenários em comum eu, eu costumo também imaginar os mesmos. Por exemplo, se for uma, uma família numa casa. Tipo, sempre é a mesma cena. E mesmo, geralmente eu imagino minha casa quando tem uma a casa. Minha, que eu... Casas que eu já visitei, tipo assim, eu fico... Não, tipo... a minha casa eu não conheço, mas sempre a mesma casa. Tipo, é a mesma casa. é a mesma... porque imagino a cena, tipo, o mesmo... a mesma fotografia. Entendi. Sabe, tipo, a câmera meio que assim, numa... na sala, que tem uma cozinha americana e tem uma escada. Tipo, sempre o mesmo Sim. ambiente. Eu não consigo me até aos detalhes do livro e conseguir imaginar e criar um negócio novo. Não, eu com relação a essa questão da imaginação, a imaginação é uma coisa que a gente tem É muito que, louca, você tem que... Tá no vídeo, só respeitar. isso. Okay. Quando eu tô lendo um livro, geralmente eu gosto de ler, tipo, deitado, quando eu tô fazendo nada. Geralmente quando eu tô fazendo nada é um período que me dá um pouco de sono hum, e eu durmo. Hum, aí, hum. porque frequentemente eu durmo, né, nas minhas leituras. Daí eu tô lendo uma frase, aí eu pego, cochilo no meio da frase por, tipo, sei lá, 20 segundos. Durante esses 20 segundos que eu tô cochilando, eu estou sonhando com aquela história. Só que a história que tá se completando na minha mente não é a história que tá no livro. É uma história completamente diferente. É quando eu abro o olho e volta e eu fiz, Vixe, cada eu tava, aí eu me perdi, não existe. Eu acho que alguém já me falou que faz isso também. Mas eu não lembro quem foi. E é uma coisa oficial que acontece. oh como a mente é doida, né? oh mente é doida. Mas tudo bem, né? A gente aceita, é amigo. Como oh, é? Okay. Deixa aqui nos comentários pra gente saber as suas manias literárias. Se você tem uma coisa estranha que você faz. Uma coisa divertida que você quer compartilhar. Não esquece que a gente tá em veda minha gente. A gente falou sobre... Filmes essa semana, a gente já falou sobre livros, estamos falando sobre metas agora. Semana que vem vamos falar sobre livros. De novo, agradeço. Porque <risos> é um canal literário. É verdade, inclusive por causa disso. E é isso aí, não esquece que a gente tem vídeo todo dia durante o mês de abril. Fica ligado nas nossas redes sociais, curte o vídeo, sim. se inscreve, chama seus amigos aqui e valeu. Valeu. Quem tu viu quem que veio. A, a já nós, tá gente já tá de boa E aí, mestre. Tem... Não, a pessoa foi muito lá.